Professor, a gente tem duas questões aqui ainda para tratar, são detalhes muito práticos. É, que a questão da digitalização dos documentos, o que que você recomenda nessa reta final sobre essa questão da digitalização é, desses documentos do ponto de vista prático para gente, os contadores não se furtarem? Falou tudo.